Olá, pessoal, tudo bem? Quero ver se vocês adivinham. O que é que ocorre sempre em anos pares para o Brasil inteiro? Praticamente todos acompanham e envolve muita torcida e também muita comemoração de quem vence. Se você pensou em uma Copa do Mundo ou até a Olimpíada, faz sentido, mas na verdade não é isso. E sim o período das eleições. E apesar de terem os exemplos que eu citei parecidos, a comparação com uma Copa do Mundo para por aí, já que muito diferente de uma Copa, onde escolhemos nossa seleção por amor ou por nascer no país, numa eleição, o que deve guiar é a racionalidade e o senso crítico. E é para isso que existe o conteúdo que vamos estudar na aula de hoje, o gênero textual programa político. Dentro dele, se encontram as propostas, motivações, justificativas, objetivos e ações de cada candidato. E cabe a cada eleitor, exercendo a sua responsabilidade de cidadão, analisar e escolher muito bem aquele que melhor apresenta soluções para resolver os problemas da cidade, estado ou país, e com formas e medidas coerentes e com maior chance de eficácia. Para isso, Cada candidato ou candidata lança o seu próprio programa político, contendo todas as propostas para o mandato, caso seja eleito ou eleita. A construção do texto do gênero programa político é constituído de: A apresentação geral dos candidatos e do programa político, o contexto atual da região, eixos que estruturam o programa, as ideias prioritárias, além dos problemas e propostas apresentadas para cada esfera saúde, educação, segurança, economia e etc. Esse tipo de texto é conduzido através de um discurso político, sendo esse um texto composto pela linguagem formal, fortemente argumentativo e persuasivo, sempre guiado em nome de um bem comum, porém, constituído também através do ponto de vista do emissor. Por isso, o eleitor deve também pesquisar as informações de um programa político em diferentes fontes de informação e compará-las como forma de avaliar a eficácia das propostas apresentadas e, para isso, fazer uma análise criteriosa antes de definir um candidato. Vamos, então, ver algumas propostas políticas de eleições passadas para podermos estudar melhor sobre este assunto. Primeiramente, vamos ver e analisar as prioridades de alguns candidatos. O primeiro é o candidato a governador do Rio Grande do Sul, que se chama Eduardo Leite. Em seu programa político diz assim, nosso plano de governo se apoia na colaboração da sociedade e estruturada nos seguintes eixos estratégicos. Governança para uma agenda comum, Estado sustentável, sociedade com qualidade de vida e desenvolvimento empreendedor. Através desse texto, pode-se entender que este candidato tem o foco principal de suas propostas em um governo que entre em consenso com a população e confia que, através de um equilíbrio financeiro, irá contribuir para o Estado se desenvolver e crescer economicamente, além de melhorar a qualidade do dia a dia dos moradores através da saúde, segurança, esporte, etc. Agora, o próximo programa que veremos é da candidata governadora de São Paulo, professora Lizette, que, em seu programa político, teve como prioridades investimento e oportunidades para os jovens, poder popular para democratizar o Estado, enfrentar e reduzir as desigualdades com direitos sociais. Analisando este programa, se nota uma proposta de governo focada em problemas sociais, aproximando o povo das decisões políticas, além de diminuir a desigualdade e criar novas oportunidades para os jovens através da educação. Lendo esses exemplos, nota-se a diferença de foco dos candidatos. Portanto, cada candidato analisa a região que está se candidatando para fazer propostas focadas e que façam sentido para aquela população, já que ela sabe melhor do que qualquer um os problemas que a região enfrenta, não é mesmo? Agora, para analisarmos mais a fundo, vamos escolher o tema da saúde e identificar alguns pontos de vistas e soluções apontados por cada um desses candidatos anteriores. Primeiro, o candidato do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que cita em seu programa fortalecimento e expansão dos serviços de saúde, ampliar o acesso da população à saúde por meio da valorização dos profissionais de saúde, de uma gestão inteligente da construção, reforma ou ampliação da infraestrutura e fazer uso da tecnologia da informação avançada, além da gestão compartilhada entre os entes federados. Dessa forma, o candidato identificou o problema da falta de acesso aos serviços de saúde e, como solução desse problema, propõe o uso da tecnologia no sistema de saúde, além de melhorar a infraestrutura e a quantidade de hospitais e postos de saúde. Já o próximo exemplo é da candidata de São Paulo, professora Lisete. Valorizar o trabalhador dos serviços de saúde com aumento salarial e garantia de condições dignas de trabalho auxiliar departamentos regionais e prefeituras na resolução de necessidades, evitando a superlotação de hospitais e garantir o financiamento dos hospitais estaduais, inclusive os universitários, dando fim ao fechamento de unidades e diminuição de número de leitos, atendimentos e procedimentos. No caso desta candidata, como seu programa é para o governo de São Paulo, e este é o estado mais populoso do Brasil, ela identificou como principal problema na saúde a superlotação dos hospitais, o que afeta a população e também as condições de trabalho dos profissionais de saúde. Para resolver este problema, apresenta como solução um sistema unificado de saúde, onde os hospitais e governo estadual ajudam também os regionais e municipais, além de garantir o financiamento para que nenhuma unidade hospitalar feche já que é necessária cada uma delas pelo tamanho da população do estado. E, com isso, melhorando a condição de trabalho, além de oferecer também uma melhor remuneração. Assim, evitando também que os profissionais de saúde saiam ou troquem de profissão ou de unidade. Como dito antes, este gênero é altamente argumentativo e persuasivo. Por isso, dentro de cada programa, os candidatos apresentam diversos argumentos para convencer o leitor de que suas propostas são as melhores e que souberam identificar os problemas e possuem a melhor forma de solução. Juntamente, através dos nossos exemplos, percebemos que todo candidato ou candidata irá identificar problemas e apresentar soluções. Mas cabe ao cidadão saber interpretar com atenção cada programa e conferir as informações contidas nele em diferentes fontes de informação, para poder fazer uma escolha racional e usar o senso crítico para definir o que se encaixa melhor. Por hoje, então, é isso. Espero vocês num próximo encontro. Obrigado por terem acompanhado e até lá! Tchau, tchau!